Este é o Nissan 100NX de 1991, é 1.600, era de 90 cavalos Já conta com bastantes modificações, do original tem pouco agora, apesar de ser o conceito da de tá de origem, mas o carro original tem pouco. Quando eu comprei este carro, eu tinha a ideia que tinha que ser um carro japonês, queria ter um carro japonês, mas tinha de ser um carro que estivesse dentro do orçamento que eu conseguisse juntar ao trabalhar nas férias, porque eu na altura ainda estudava e tinha de ser um carro que eu, com os dois meses de trabalho das férias, mais o dinheiro dos estágio e tudo, conseguisse comprar. A minha ideia era muito pôr um, um Swift GTI. Uh, mas mais tarde acabou por aparecer uh, os 100NX, num dia a pesquisar à noite uh, por todas as marcas japonesas, a tentar encontrar um carro japonês. Apareceu-me o 100NX a bons preços e, uh, e acabou por ser essa a opção. Dá para tirar os tatos por toda, por toda a cena do carro, de ser um carro pouco visto e tudo mais. Começou por ter tampões originalmente, depois passou a ter umas jantes de um Alfa Romeo 33, depois, mais tarde, estas jantes, esta Jabman Racing. Em termos de bancos, tem bancos de CRX, já tem bancos de Puma atrás, agora tem os bancos originais, mas de outro carro que eu tenho. Tem uh, o Leap de Civic, tem tanta coisa, tem um volante ao MP, tem uh, tanta coisa, que é, é difícil lembrar-me de tudo ao mesmo tempo. Já são dois anos de modificações no carro. Este carro inicialmente, por ser de 1991, por ser o primeiro ano em que o carro foi produzido, era um carro a carburador. Só que como na altura o carro era dia a dia e tudo mais, apesar de eu gostar bem mais da ideia de fazer um projeto a carburador, hum, tive que optar por uh, fazer o um swap para injeção eletrónica, quando me apareceu um, um carro a excelente preço, porque os 100NX de injeção eletrónica são muito raros mesmo. E hum, quando apareceu um a bom preço, aproveitei o carro e acabei por fazer o swap para injeção eletrónica. Ficou com mais alguns cavalos, ficou uma beber metade do que vi antes. Gostava se calhar mais até do carro a carburador, mas a injeção eletrónica também há de vir a ter as suas vantagens. O swap também é, é muito recente. Quero este ano tal, provavelmente ainda conseguir arranjar a chaparia toda do carro e pintá-lo, que está em bastante mau estado. Quero também estofar o interior todo, restaurar os bancos que estão também, já não agarram como deviam e tudo mais. Tenho ainda muitas ideias para o carro pela frente. Quando fui buscar este carro, eu não era para ir ver este. Fui ver um outro 100 NX perto da zona do aeroporto, aqui no Porto. Só que quando chegámos à beira do carro, eu fui com o meu tio e quando fui lá com ele, nós nem chegámos. Quando li liguei ao dono só para dizer que nem vale a pena, ele ir ter connosco o carro que eu fui ver estava em bastante mau estado. E ao vir embora, já, já sem ideia de ver mais nenhum, apareceu um anúncio novo no lx. Vamos lá ver o carro, o carro estava cá fora, estava um, um estado muito melhor que o anterior. Damos uma voltinha e pronto, foi este. São carros que ninguém gosta e depois as pessoas quando vêm, epá, afinal isto ainda dá para fazer qualquer coisa disto, ainda dá para, dá para pôr mais ou menos bonito ou menos feio ou qualquer coisa assim, porque são, são mesmo, é um carro fora de comum de se ver modificado. Veio-se alguns sem NX, mas é muito raro ver projetos destes carros. E, e isso acaba, acaba por, por causar algumas reações engraçadas na rua, mesmo do pessoal de carros modificados e não só porque olham e, porra, aquele gajo é mesmo, é mesmo estúpido que foi pegar naquilo. <risos> Mas é, é fixe um bocado mudar, mudar as mentalidades das pessoas, mostrar que não é só os típicos carros que se vê por aí modificados. Há mais para além disso, há muitos carros com muito, com muito potencial para modificar. Tenho todo tipo de reações com, com este carro, a maior parte delas a é, se calhar até de crianças, que muitas crianças, especialmente quando eu ando sem teto, quando ando sem teto, e quando tinha jantes dourados ainda mais, as crianças olhavam muito e ficavam, olha o carro mãe, olha o carro, muitas reações assim desse género. Um, também a nível muito de, de pessoal dos carros modificados, mais até por causa do canal do YouTube, muitos conhecem o carro e a, atrai muito tipo de, de reações. Muita gente não consegue ficar indiferente ao carro, mesmo ele estando em mau estado e tudo mais, já consegue chamar a atenção por outros aspectos dele. Se eu conseguir sustentar este carro até, até ao final, até pronto, até não dá mais. Um, Prefiro mantê-lo, gostava de ter mais carros, mas sem ter que vender este. Não quero acabar o projeto neste, quero ter este carro mesmo impecável, e, e, mas quero mantê-lo sempre, mesmo, mesmo tendo outros carros, quero manter este. Não, não, é, não é a hipótese vendê-lo, pelo menos para já, só tiver mesmo mesmo. obrigado mesmo a ter que o vender, senão não o vendo. O meu nome é Gabriel, tenho 20 anos e este é o meu Nissan NX.